Famílias de todas as formas. Opiniões de todas as cores. Juventude sem idade. Um seguro 100% online que pensa como você. Por que não? Use é alto, residencial, vida. É tipo você.